Oi, mudanças cíclicas da paisagem 5. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangue Neto, muito agradecido por acompanhar o canal. Hoje fazendo os vídeos, chuvinha tá caindo, tá legal. E a gente vai abordar um pouquinho de, de chuva e seca, como a gente tem feito. A gente vai ver que a falta de chuva na parte superficial traz resultados ali, amaranta, por exemplo, com as folhas tudo fechadas para não perder água, enquanto as árvores que vão buscar água mais no fundo, tudo bem, já estão lançando brotos, estão lançando novas folhas e estão lançando flores também. A gente está abordando também o design ecológico e a ideia aqui de casa de reproduzir o que o ambiente natural tem. Então não tem muito isso de, de ficar regando planta, né? As, as espécies foram escolhidas, adaptadas ao lugar, então chega na hora da, da seca e do inverno, fica tudo feio. Né? E quando voltam as águas fica tudo verdinho, bonito. A, o acompanhamento desses ciclos faz parte do design ecológico, e isso a gente quis reproduzir aqui em casa. Então tem época do ano que fica mais, entre aspas, feio tudo muito seco, mas é porque é assim mesmo. E tem épocas do ano onde está tudo verdejante, bonito, porque é assim mesmo. E esse ciclo todo, a gente também pode refletir um pouco sobre nós mesmos. Tem época que a gente está mais fechado, né? como a folha da maranta. E tem época que a gente se abre novamente, porque a abundância está chegando. É, são reflexões que a gente vai fazendo ao longo do dia, dos meses, do ano. Vamos dar uma olhada. Coisa de três semanas, um mês atrás, deu umas chuvinhas boas, a grama começou a recuperar, já está tudo seco outra vez com esse veranico que deu. Porém, a gente vê algumas coisas muito interessantes. Né? Aqui os ipês amarelos, Quase todas as flores já caíram. E no lugar já estão vindo as vagens com as sementes. De hoje para amanhã está previsto de voltar a chuva. E nós vamos acompanhar o que é que vai acontecendo. Então olha como a natureza vai se adaptando e as coisas vão acontecendo. Essas verdinhas aqui, ó, tudo rosa. Esses aqui são ipês rosa. Essa daqui é uma guaçatonga. Tudo com folhinha nova e no meio da seca. Olha aqui, verdinho. Ó, esses são ipês rosa. Tudo verdinho também. Enquanto aqui está tudo seco, aqui está tudo verdinho. E a árvore lá no fundo, a grandona, Ela já está verdinha outra vez e está com flores. Essa grandalhona aqui no fundo. E está com flores. Então, água tem. Só que ela está numa determinada profundidade que a camada mais superficial está muito seca. E aí as raízes das gramíneas acabam secando também. É a mesma coisa que acontece com a braquiária. No entanto, as árvores elas conseguem lançar raízes mais profundamente. Então, elas não sentem tanto a seca. E ao mesmo tempo, elas têm adaptações que permitem a elas sobreviver na seca e mesmo durante a seca, lançar folhas novas e flores e sementes no caso do, dos ipês amarelos, né, que já estão com vagens com as sementes. É legal acompanhar essas coisas todas. E embora o terreno fique feio, né? A seca traz um, um traz uma feiura, mas ao mesmo tempo também uma beleza diferente. Olha como é que tá cheio de folhas caídas por aqui. Eu já mostrei em outros vídeos, mas olha também esse pedacinho aqui, ó, formando ali uma, uma serrapilheirazinha, uma quantidade grande de folhas secas caídas no chão. Então, a, a seca tem a, a sua beleza e também tem a sua feiura. O design ecológico evidencia essas coisas. Aqui em casa eu não tenho muito isso de regar as plantas, né, porque as plantas já foram escolhidas, a maior parte delas, com essa característica adaptativa para a época da seca. Justamente para não ter é, o, o trabalho de ficar regando. Né, e também para poder acompanhar o cotidiano, né, a mudança das estações. Então, com design ecológico, isso tudo fica evidenciado. Tá, agora é seca. É época de seca, onde a gente está aqui. Muitas árvores caem as folhas. É isso aí. Dali a pouco vem as águas. Fica tudo verdinho outra vez, brota tudo outra vez. E, e a gente vai acompanhando isso e o caminho do sol... E, Porra, é, é muito legal. Então, no seu terreno, se você achar interessante essa história, é, busque espécies adaptadas ao lugar onde você escolheu viver. É Caatinga? Ok. Então, aprenda a conviver com a Caatinga. É Cerrado? Ok. Aprenda a conviver com o Cerrado. É Mata Atlântica? Ok. Aprenda a conviver com isso, um lugar mais úmido. É uma fase de transição, aqui onde a gente está, tem cerrado, um pouquinho de cerrado, mas também é Mata Atlântica. E a gente tem muitas árvores que são decíduas, ou seja, caem as folhas, ou semidecíduas. Né? Parte delas cai a, as folhas e outras mantém o viço, mantém o verde, mantém as folhas. Então, conhecer essas histórias e acompanhar essa evolução é se aproximar do ambiente vivo. Né? É começar a pensar em estratégias, como é que eu, que eu faço. É, é, é saber que a vida também tem épocas mais secas nas, na nossa vida. Né? Épocas mais baixas, grana mais baixa, a saúde é piorada um pouquinho. É assim que, que acontecem as coisas. E tem a época do viço. Tem a época que a grana está legal, tem época que o trabalho está bom, né? que a escola está boa, que o casamento está bem. Olha essa outra planta aqui, é uma amaranta. Para ela se proteger da seca, olha como é que ela fecha as folhas dela. Vou voltar aqui depois da chuva para mostrar para vocês. A gente olha aqui e vê uma certa feiura, não, a gente olha aqui e vê uma certa beleza de mudança de estações, né, de ciclo de vida, de, de, de ondas, de pulsos. Hoje está tudo fechado, amanhã as folhas já estão todas abertas. Elas se adaptam fechando as folhas, porque está muito seco. Então fecha a folha, que é para não perder água. Tiver mais água disponível, elas vão abrir as folhas outra vez. É muito interessante, né? Tem época que a gente está mais introspectivo. É como se a gente estivesse fechando nossas folhas. E tem época que a água bate outra vez e está tudo bem. E aí a gente se abre para o mundo novamente. Acompanhando as mudanças na paisagem, hoje é a entrada da primavera, dois dias de chuva, o gramado já começa a ficar verde novamente depois do período de estiagem eu queria mostrar para vocês, olha a amaranta que a gente viu esses dias, que estavam com as folhas todas fechadas. Olha aí, voltou a umidade, porra, fala a verdade, é muito legal isso, né? Aí voltou a umidade, elas se abriram todas outra vez. Olha uma orquídeazinha. Adaptações da, da planta. Olha, elas não morreram, elas estão aqui. Só que com baixíssima umidade, fecha as folhas para não perder mais umidade. Com isso diminui o trabalho nos estômatos, diminui a perda de água. Olha desse lado aqui o gramadinho que já está esverdeando. O processo todo é muito rápido. Né? Quando chega a umidade e nós vamos acompanhar mais ainda porque eu quero mostrar para vocês essas diferenças todas ao longo do dos anos do, dos meses olha só para quem vem acompanhando os vídeos as mudanças são significativas olha como é que estão verdinhas essas plantas aqui esqueci o nome delas Olha lá, um pica-pau de cabeça vermelha, de topete vermelho. E o bicho é bonito, viu? Ok, então, tiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like um gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. Grupo no WhatsApp, quiser participar, o link está na descrição. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.